Oi, eu sou a Jéssica Tagliatella. Atualmente eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Biologia Comparada da USP de Ribeirão Preto e é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. Durante o meu mestrado, que eu desenvolvi pelo programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Nós trabalhamos então com uma proposta de filogenia para todos os gêneros da Ordem Amblípig. Esse mestrado ele foi orientado pela professora doutora Lívia Maria Fusari, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, e coorientado pelo meu também atual coorientador, professor doutor Facundo Martim Labarque. Nós trabalhamos com uma proposta de filogenia para a Ordem Amblípig, que é uma ordem é, que faz parte dos aracnídeos, e na nossa proposta, nós realizamos um levantamento de dados a partir da literatura disponível acerca da ordem e dos grupos externos que nós utilizamos para a proposta filogenética. Desde o início da idealização do meu projeto, durante toda a sua execução e a finalização, nós tivemos com a colaboração do Dr. Gustavo Miranda, que é um especialista na ordem amblípica, que contribuiu gentilmente cedendo parte da literatura utilizada para essa coleta de dados. Ao fim do meu mestrado e aprovação da minha dissertação e obtenção do meu título, nós nos reunimos, eu, o Dr. Gustavo, o Dr. doutor Facundo e a doutora Lívia, a fim de implementar também a tecnologia de dados moleculares no nosso trabalho, a fim de torná-lo mais robusto e propor a primeira filogenia para a ordem amblípica, com base em evidência total, ou seja, utilizando tanto caracteres morfológicos quanto caracteres moleculares. Para isso, então, nos meses subsequentes da minha defesa, eu vim retirando esses dados do GenBank, que é um banco de dados online, que conta com sequências de diversos organismos, onde eu procurei, então, sequências referentes à ordem amblípica e a esses grupos externos que nós utilizamos na proposta filogenética. Depois que nós realizamos, então, todo o alinhamento desse material, nós discutimos entre nós quatro, né, e o Gustavo, após ver os resultados preliminares das nossas análises filogenéticas com dados moleculares e morfológicos, fez a proposta dessa colaboração internacional. E então nós é, entramos nesse trabalho colaborando com esse banco de dados moleculares e com as nossas análises preliminares, participando efetivamente, então, desde essa dessa parte da análise molecular, quanto da escrita e finalização do manuscrito que foi submetido. Esse trabalho teve como objetivo propor a primeira é, proposta filogenética global para a Amblipig e contou com pesquisadores tanto brasileiros como da Fundação Oswaldo Cruz, daqui da UFSCar, nosso grupo, e também da Universidade Federal do Piauí, quanto com pesquisadores é, internacionais, como de, de Israel, dos Estados Unidos e também da Austrália. Eu acho que é importante ressaltar, a minha perspectiva como aluna da pós-graduação, tendo realizado a colaboração nesse trabalho, eu acho que foi uma coisa surreal, assim, quando eu fui convidada. Eu fiquei super feliz, eu achava que contribuir que essas pessoas eu só teria a oportunidade quando eu já estivesse bem estabelecida na vida acadêmica ou como pesquisadora em uma instituição uma universidade. É muito importante a gente estar sempre aberta a acatar essas, essas oportunidades quando elas surgem. E me mostrou muito também a relevância de uma rede de contatos na pós-graduação, gerando mais conhecimento na, em ciência, mais oportunidade e mais, mais chance de publicação para o nosso futuro aí acadêmico. Então, acho que, no geral, esse trabalho mostrou que eu tenho capacidade de trabalhar, que é uma coisa que, às vezes, a gente fica se questionando né, se tem ou não. Então, afirmou a minha capacidade de trabalho e me mostrou também a maturidade que eu desenvolvi durante toda a minha trajetória acadêmica. Eu deixo meu agradecimento, principalmente ao Gustavo, por ter feito essa colaboração. Né? A Lívia e ao Facundo, que foram os alicerces aí do, meu, do meu mestrado e da minha trajetória acadêmica. E, por fim, mas não menos importante, a todos os outros autores desse trabalho, que ficou incrível. E eu espero que todo mundo aproveite esse trabalho e que ele tenha um impacto tanto na ciência de hoje, quanto para ciências futuras. Thank <music> you.